E hey, aí galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo feedback dos alunos. A cada versão eu trago um tema diferente e dessa vez foi sobre color grading. Eu entreguei uma paleta de cores e deixei que eles fossem livres para construir suas artes, somente seguindo então essa nossa combinação. Se você quer participar do nosso grupo, entrar para esse desafio e aprender tudo o que precisa sobre edição e manipulação de imagens, então acesse meu site RafaelSano.com ou clique no primeiro link aqui embaixo na descrição do vídeo. Eu espero que vocês aproveitem vamos nessa começar o vídeo. Bom galera, vamos começar aqui pela arte então do Alexandre Mariano. Eu tenho um bom ponto importante para falar sobre esse estilo de arte. Eu vejo ele de forma muito repetitiva Para quem faz esse estilo aqui de edição esportiva Sempre com o personagem na frente E depois uma repetição dele também atrás Com outras imagens Não que isso seja um problema Mas acaba dificultando um pouco ainda mais também Para que você seja criativo e diferente no meio do mercado Então eu acho bem interessante Tentar buscar algum outro estilo Até mesmo criar o seu próprio Que seria ainda melhor Mas voltando então para a imagem mesmo Eu vejo um problema aqui também na sua iluminação Onde eu não consigo distinguir Qual é realmente o meu ponto principal da luz De onde vem minha luz E como que os elementos Todos os personagens Estariam sendo afetados por ela Eu eu consigo, por exemplo, observar um pouco de luz na parte esquerda do personagem, porém o meu cenário não está indicando isso, então acaba dificultando e o telespectador vai ter dúvidas quanto a essa informação. Ajustaria o seu primeiro plano também com esses efeitos de luz, deixando ele um pouco mais potente e que o seu personagem estivesse realmente acima desse efeito. E talvez colocando um pouco mais de textura no seu background completo mesmo, talvez algum céu ou até mesmo bandeira do time que ficaria bem interessante. Então é isso, esse é meu feedback, espero que tenha ajudado Alexandre e vamos nessa então para nossa próxima. Aqui é a arte do Anderson que tem uma história interessante, mas ainda ficou muito escura. Eu tenho uma fumaça de gerando muita cor e muita iluminação, porém como seu cenário está escuro, então seus elementos estariam sendo afetados com muito mais potência por essa luz. Além disso, seu personagem poderia ter um ring light um pouco mais desenhado realmente no seu contorno e entrando também um pouco mais na textura atrás da sua roupa, talvez adicionando um tanque no meio do cenário, colocando um pouco mais de atmosfera e também acrescentando um pouco mais nessa história, deixando ela ainda mais dramática realmente, de todo jeito ela foi muito bem pensada e seria somente dar essa continuidade, deixando sua história cada vez mais interessante. Vamos para a arte do Jonathan, essa daqui é uma arte bem interessante, eu gosto bastante da distribuição de os elementos, mas também eu acho que ainda faltou ambientar o personagem e também o seu carro. Você poderia deixar essa cor que percorre o contorno do personagem, invadindo um pouco mais a parte de dentro também, tornando eles com cores mais frias, seguindo um pouco mais o magenta junto com o cian. O seu carro também é a mesma coisa, por mais que ele já tenha a cor magenta, mas eu ainda tenho muito branco, principalmente aqui nos vidros. Por último também o recorte do cabelo, poderei deixar os fios um pouco mais tranquilos, um pouco mais suaves, mas é isso daí, espero que tenha ajudado Jonathan, e vamos nessa para a nossa próxima. Seguindo aqui com a arte do manhã, estirando o cabelo que ainda vejo os feletes brancos, toda a a arte estava seguindo perfeitamente, porém nós temos um grande problema de composição. Veja que 70% da sua imagem é exatamente o cenário e somente uns 30% ou até menos aqui seria só modelo, indicando assim para o telespectador que o cenário é a parte mais importante da sua imagem. Tudo bem que ela segue a perspectiva, nessa distância da câmera ela estaria realmente desse tamanho, mas então estaria ou aumentando a imagem da minha modelo ou então encontrando outra imagem de cenário e deixando a minha modelo simplesmente maior também. Aqui com a arte do Matheus ele fez uma pintura por cima de um desenho onde um amigo dele fez todo o traço e depois ele veio pintando então com glow por cima eu tenho até mesmo um tutorial aqui no canal mostrando como que pinta esse glow por cima de desenhos. Como feedback, eu deixaria meu desenho um pouco mais alinhado. Eu sei que isso daí é um estilo, mas eu deletaria um pouco dessas linhas e deixaria um pouco mais somente do contorno do personagem. Além também do olho, que temos somente um. Eu colocaria o outro olho, ou então, mesmo se ele estiver piscando, eu colocaria um pouquinho desse efeito de iluminação. Mas é isso, alinhando um pouco o seu desenho, eu acho que ficaria um pouco mais fácil até mesmo para você entender onde colocar a textura, onde colocar um pouco mais de glow realmente. Mas foi uma boa prática, então vamos nessa. Aqui é a arte do Pablo, que anda se destacando bastante com seus participações no desafio. Eu vejo uma iluminação muito potente em algumas áreas. Tem umas áreas aqui com um branco 100%, perdendo até mesmo um pouco da sua textura. Além também aqui do cabelo no contorno do lado esquerdo, que tem uma cor muito branca e eu deixaria ela mais magenta realmente, seguindo com o seu cenário. Por fim, eu colocaria um pouco mais de textura também no seu background a gente conseguir distinguir ainda melhor os seus planos. Ficou um pouco confuso para entender qual que é a potência do Gaussian Blur, qual que é a distância das coisas e onde que o modelo se encontra realmente. Mas é isso, essa foi a arte mais bonita que nós tivemos na versão desse desafio, então parabéns novamente, Pablo. Aqui na arte da Sandra eu vejo uma potência muito forte na cor magenta e também no azul, porém a pele da modelo não foi afetada por essas cores, eu diminuiria o highlight na pele da modelo, deixando ela um pouco mais colorida e depois colocasse então o efeito das cores magenta e azul nos seus respectivos lugares, e por último nós temos aqui um design então do Sandra William Sandra eu gosto muito do design, gosto da imagem no fundo repetida, desfocada e um pouco mais escura também, as fontes estão bonitas, os efeitos estão interessantes porém tem algumas partes que não foram ambientadas o seu quadro, o personagem e os balões eles poderiam estar seguindo o cenário, colocando então um um pouco mais de cor magenta. Igualmente para o seu frame, que está até mesmo um pouco mais na cor verde, um pouco mais amarelo, colocaria um pouco mais de magenta, azul e também de cian. Mas é isso, é uma bela arte e um belo design. Bom, galera, chegamos ao fim de mais um vídeo aqui de feedbacks. Eu espero muito que vocês tenham aprendido e gostado de todo o conteúdo desse vídeo. Deixa aí o seu like e a sua participação também em comentário. Isso daí é muito importante para a gente estar interagindo e discutindo também novos tutoriais aqui para o canal. Muito obrigado pela participação de todos vocês. e A gente se encontra no próximo vídeo.